Uma boa noite para todos, você é muito bem-vindo ao início deste culto da Igreja Online, um culto produzido pela Igreja Adventista do sétimo dia, Movimento de Reforma. E antes de nós orarmos ao Senhor, gostaremos de fazer uma breve reflexão no que está no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. A palavra de Deus, ela nos diz assim, Há ah, acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Amém. Meditando nesse pensamento, vamos nos ajoelhar, você da sua casa, se também puder se ajoelhar, e vamos neste momento invocar ao Senhor. Querido Salvador Jesus, nos encontramos como Teus filhos nesta noite para te agradecer pelas tuas inumeráveis bênçãos, pelo teu sacrifício na cruz, mesmo passando por esse momento de quarentena, mas o Senhor está nos proporcionando estes momentos para fazermos uma auto-reflexão, para nos aproximarmos a ti através da oração. Queremos te pedir que o Senhor possa abençoar este culto, abençoe cada internauta, abençoe todos, aquele que o Senhor escolheu para trazer a Tua Palavra, para que seja uma mensagem que venha de acordo com as nossas necessidades espirituais. Aumenta a nossa fé, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua bênção, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento... Louvar ao Senhor, cantando um belo hino do nosso inário, preciosa graça, interpretado pelo trio Ecos Divinos. E Que belo hino, acabamos de cantar em louvor ao Senhor, junto com o trio Ecos Divinos, Preciosa Graça. Estamos muito felizes por ter você com a gente, a você de perto e de longe, que neste momento participa do culto da igreja online, onde o povo de Deus ao redor de todo o mundo está unido com um só pensamento, um só propósito nesta noite de honrarmos e bendizermos o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo a este culto. A TV Conectados está muito feliz em ter a sua participação. E não se esqueça de dar o like. Quando você dá o like, o YouTube entende que esta programação é muito importante, especial. E ele acaba espalhando e divulgando para muita gente. Então, o seu like é muito importante. E compartilhe, não se esqueça de compartilhar. Com quanto mais pessoas nós compartilharmos, mais pessoas estarão inseridas neste programa e assistindo a este culto, e mais pessoas poderão ser evangelizadas. Nós chegamos a um momento muito especial, que é aquele momento em que nós nos doamos ao Senhor. Deus fez muita coisa boa na nossa vida, e agora é o momento de doar a nossa oferta de gratidão, não como um pagamento mas como um reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez por nós. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar o link de cada associação com a sua respectiva conta bancária. E aí você poderá transferir o valor da sua oferta, seja o seu dízimo, a sua primícia ou uma oferta de gratidão. E também está a conta do estúdio, onde você poderá também fazer o seu depósito para a TV Conectados com Deus. Neste momento, então, nós iremos ouvir um louvor especial para esta oferta de gratidão. Agradecemos a este belo louvor instrumental que foi entoado pelo grupo instrumental Melody Divine. Que o Senhor seja louvado, seja engrandecido por esse belo louvor que foi entoado ao Senhor. Queridos amigos internautas, você já pode fazer os seus pedidos de oração. No final deste culto, nós estaremos entregando todos esses pedidos na mão do Senhor. Então você já pode entrar no nosso chat, fazer os seus pedidos de oração e vamos juntos orarmos ao Senhor, que é aquele que tem todo o poder, é aquele que pode resolver todos os problemas e é aquele que sempre está perto de nós. E neste momento, chegamos à parte principal de nossa reunião, onde nós iremos nos alimentar do pão da vida, o pão do céu que o Senhor quer nos dar nesta noite. E nós temos o prazer de ter conosco o irmão Edson Barbosa, que é o Departamental de Evangelismo e também é o Departamental de Assistência Social da União Norte Brasileira. E ele vai nos trazer um tema muito sugestivo, Há algo difícil ao Senhor? Vamos ouvir-o neste momento. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com cada um de vocês as mensagens que o Espírito Santo tem para nos dar nesta noite. Quero agradecer a oportunidade e também, para mim, um prazer estar aqui com o meu companheiro né, de evangelismo, irmão Davi Germano. É, e nós temos os nossos desafios, são duas uniões muito grandes. E pela graça de Deus estamos aí fazendo né, aquilo que o Espírito Santo nos permite para que possamos desenvolver um bom trabalho ao Senhor. Quero dizer para você que está nos assistindo, que ore em seu coração para que o Espírito Santo toque em suas vidas, para que esta mensagem possa fazer uma verdadeira transformação na sua vida. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite traz o tema Há algo difícil ao Senhor? Você, com certeza, tem enfrentado em sua vida dificuldades. Você tem passado por alguns problemas, alguns desafios. Mas a pergunta que eu quero te fazer, em tudo aquilo que você já enfrentou na sua vida, você entende que existe algo difícil para o Senhor? Compartilhe comigo da leitura da Palavra de Deus, no livro de Gênesis, o texto base para a nossa oração, capítulo 18 e o verso 14. E a primeira parte desse texto diz, Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Meus irmãos, a narrativa bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 18. E se você começar do verso 1 até o verso 16... E depois no capítulo 21, dos versos 1 até o verso 8, nos conta um verdadeiro milagre na gravidez de uma mulher estéreo e que já em sua idade avançada, a história de Sara, ela tinha 90 anos de idade, quando os três homens fizeram uma visita na casa de Abraão. E Abraão já tinha 100 anos de idade. E a narrativa nos fala de um feito maravilhoso. Algo impossível, né, tanto para a ciência como para os homens, foi possível para Deus. Uma mulher com 90 anos, ela gerou um filho e teve o prazer, o privilégio de por 37 anos acompanhar a vida de seu filho. Sara morreu com 127 anos de idade. E por 37 anos ainda ela pôde acompanhar a vida de seu filho. E nessa história nós percebemos que a pergunta feita por Cristo a Abraão, há ah, acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, foi plenamente respondida com esse milagre. Amém? Então, graças a Deus, né? nós servimos a um Deus maravilhoso. Servimos a um Deus fantástico, um Deus que faz a diferença em nossas vidas. E eu quero compartilhar com você um outro texto, que está no livro de Lucas, no capítulo 18, e o verso 27. E esse texto diz, Mas ele respondeu, As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Então eu quero te fazer novamente a pergunta, Existe algo que está sendo difícil para você nos dias de hoje? Como você tem enfrentado a atual situação em que nós estamos vivendo? Será que você crê que Deus está agindo em sua vida? Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Ou como fez Sara, você de repente está duvidando do poder de Deus? Queridos irmãos, nós vivemos em um período que provavelmente a nossa geração, e a isso está constatado né, em toda a história né, de mais ou menos 100 anos, não houve uma situação como essa. E nós estamos vivendo um período muito sensível da Terra. E somos muitas vezes tentados a não acreditar no poder de Deus. Nós somos muitas vezes tentados a duvidar da existência de Deus. E precisamos ter muito cuidado... Porque, infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele faz com que sejamos tentados a ter esse tipo de pensamento. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Espírito de profecia, no livro Caminho a Cristo, e na página 86. Reflita comigo. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite...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 Nisso plenamente, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus. Que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Havíamos de desfrutar então um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Queridos irmãos, se tão somente crescemos, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Quantas vezes vivemos em uma ansiedade inútil? Passamos a vida preocupados com o dia de amanhã, com as coisas que ainda vão acontecer se nós não temos o poder de acrescentar um segundo sequer de nossas vidas. Nós somos tentados a viver uma vida de angústia, de aflição, por muitas coisas que ainda não aconteceram. E uma coisa é certa, nós só temos o poder no presente. O passado já ficou para trás. Os erros que você cometeu, os problemas que aconteceram na sua vida, você não tem mais poder sobre eles. O futuro não te pertence e você só tem o poder no presente. Você pode fazer a diferença no presente. E mais uma vez eu quero te fazer a pergunta. Há algo difícil para o Senhor? Seu coração está quebrantado? Sua consciência está te acusando? Você se sente culpado? Você sabe qual é a obra de Cristo? Você realmente conhece a verdadeira função que Cristo tem nas nossas vidas, a obra de Cristo é curar os de coração quebrantado. E eu quero compartilhar com você mais um texto. E esse texto está no livro Educação, na página 113. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus providenciara o remédio. Cada alma que cede à tentação... Torna-se ferida, magoada pelo adversário. Mas onde quer que haja pecado, há um salvador. É a obra de Cristo, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E sabemos, eu quero ler mais um texto com você, Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que existem dificuldades na vida das pessoas, existem provas. Todas as pessoas, principalmente os que já estão na sua fase adulta e de uma forma especial, Aqueles que já estão na terceira idade, já passaram por diversas provas em suas vidas. Mas creia no que disse o Espírito de profecia, no texto que nós acabamos de ler. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus já providenciou o remédio. Deus tem o remédio para o seu problema. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe o que você está enfrentando. E tenha a certeza de que Deus vai resolver o seu problema. Você precisa aprender a exercitar a fé. E você só consegue exercitar a fé se você tiver intimidade com o Senhor. E nós estamos vivendo em uma geração em que as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar com Deus. E nós não estamos falando das pessoas que vivem no mundo, daqueles que não têm um compromisso direto com Deus. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes julgam ser cristãos e não têm intimidade com o Deus que julgam servir. E é nesse momento que falta-lhes a fé. A fé, ela é algo que precisa ser é, trabalhado diariamente. E isso só é possível quando você tem intimidade com o Deus que você segue. Em determinadas situações... As nossas mentes estão vagando em uma enorme diversidade de pensamentos. Então, o ser humano, ele pensa muito e tem pessoas que pensam até mais. Né? Só para vocês terem uma ideia, é, apesar de não existir nenhuma pesquisa científica conclusiva, alguns estudos, observem, indicam que os seres humanos são capazes de ter cerca de 20 a 70 mil pensamentos por dia. Você percebe o quanto o ser humano pensa? E muitas vezes, em nossas angústias, em nossas ansiedades, os nossos pensamentos ficam vagando. Nós não conseguimos focar em algo que realmente valha a pena. E o mais interessante é que existem muitas pessoas que têm o pensamento acelerado. Então, ele vive uma angústia terrível. Sempre preocupado, ele não consegue viver o hoje, falta-lhe a fé. E ele precisa aprender o exercício da fé. Se você se encontra nessa situação, você precisa aprender o exercício da fé. Você já parou para pensar no porquê dos seus pensamentos? Por que pensamos o que pensamos? Dizemos. O que dizemos? Fazemos o que fazemos? Quais os motivos para pensar, dizer e fazer? Eu quero te fazer outras perguntas. O que queremos pensar quando pensamos? Dizer quando dizemos? Fazer quando fazemos? Qual o conteúdo ou o sentido do que pensamos, dizemos e fazemos, para que pensamos o que pensamos? Dizemos o que dizemos ou fazemos o que fazemos? Qual a intenção ou finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos? Resumindo, eu preciso ter um motivo para pensar, conteúdo em que pensar, finalidade do que pensar. E muitas vezes está me faltando isso. Eu não tenho motivos, eu não tenho conteúdo, eu não tenho finalidade. E aí o meu pensamento fica vagando o tempo todo. E as pessoas que não têm um foco, um objetivo, as pessoas que não têm um motivo, e motivo vem da palavra motivação, é aquilo que te dá atitude, é aquilo que, te, que, que, que faz com que você se movimente. Então, quando eu não tenho um verdadeiro motivo... Quando eu não tenho conteúdo, você precisa ter conteúdo. E eu te pergunto, quantas vezes você tem buscado alimentar a sua mente com conteúdos que realmente façam a diferença? Quantas vezes você tem buscado na palavra de Deus o conforto, ou seja, abastecer o seu cérebro de bons conteúdos, tanto através da palavra de Deus, quanto de bons livros, e aí eu incluo os livros do Espírito de profecia. Se você não tem motivo, se você não tem conteúdo, automaticamente você também não terá finalidade. Então você precisa ter conteúdo, motivo e finalidade. E é aí que entra o poder transformador de Deus nas nossas vidas. Os motivos, o conteúdo e a finalidade dos meus pensamentos poderão trazer saúde e e bênção na minha vida, se eu acreditar, que conforme o texto de Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Há algo impossível para o Senhor? Você ainda acredita que existe algo impossível para o Senhor? Meus queridos, retire qualquer coisa. Que esteja fazendo mal às suas emoções. Livros, revistas, jornais, rede social está prejudicando as suas emoções? Retire essas coisas da sua vida. Tire qualquer coisa que esteja prejudicando a sua conexão com Deus. Aplicativos, televisão, enfim, extraia sempre coisas boas. Mesmo nas situações difíceis, é muito fácil você conseguir extrair coisas boas em excelentes situações, quando tudo vai bem. Mas é na prova que você precisa aprender a extrair as coisas boas. Por exemplo, nós estamos vivendo aqui agora em um período de, de isolamento social. E sabemos, inclusive, o porquê nós estamos deste lado e você está deste outro lado. Nós estamos em isolamento social. E é exatamente por isso que algumas pessoas estão entrando em depressão, infelizmente existem registros de pessoas que estão cometendo suicídio e, na maioria das vezes, são porque as pessoas estão focadas somente nas coisas negativas que estão acontecendo. E, infelizmente, as redes sociais estão enchendo mais e mais a cabeça das pessoas só comentando coisas ruins. E isso faz com que as pessoas fiquem desesperadas, sem esperança na sua vida. Mas se você começar a olhar as coisas boas, você vai conseguir extrair coisas boas também. Você quer um, um, um, um exemplo? Olha só, você está tendo mais tempo para dedicar à sua família, amém por isso? Você tem mais tempo para ficar junto com a sua esposa, com o seu marido, mais tempo para ficar com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Você tem, neste momento, que aproveitar esse tempo também você tem mais tempo para meditar na palavra de Deus. Quantas pessoas dizem, olha, eu não estou estudando porque eu não estou tendo tempo. Eu não consigo estudar a lição da escola sabatina. Eu não consigo estudar a palavra de Deus porque eu não tenho tempo. E agora você tem um tempo a mais para poder focar né, os seus pensamentos, a sua mente na palavra de Deus. Mais tempo para refletir nas decisões que você já tomou e tomar decisões acertadas daqui para frente. Você tem mais tempo para refletir nos seus erros e não ficar, como os saudosistas, reclamando a vida inteira daquilo que você cometeu, dos erros que você cometeu no passado. Mas você tem mais tempo para corrigir esses erros, refletir e passar então a fazer as coisas corretas daqui para frente. Você agora tem mais tempo para falar com o Senhor. E é exatamente por isso que quando você para para olhar um pouco a respeito da quarentena e olhar com o lado positivo, você vai encontrar motivos para agradecer a Deus. Não se esqueça, você precisa realmente ver as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. As pessoas que focam apenas no lado negativo, infelizmente, eles vão viver uma vida infeliz, vão passar a vida inteira reclamando, e o pior de tudo, alguns chegam até a entrar no mundo das drogas ou tirar a própria vida. Então, vamos focar somente nas coisas positivas? Você promete? Que Deus te abençoe por isso. Faça esse teste e você vai ver que a sua vida, que a sua vida vai mudar. Creia que mesmo nessa crise que nós estamos passando, o nosso Deus. Ele olha, ele olha por você. Ele sabe se você está desempregado. Nós sabemos que os problemas financeiros estão aí assolando o planeta Terra. Não é um problema da sua cidade, não é um problema do seu estado ou do seu país. É um problema que está acontecendo no planeta. Então Deus sabe que você está desempregado. Ele sabe se você está doente. Ele também sabe se você está amargurado com a consciência pesada, com ressentimentos, não importa o seu estado de espírito ou a situação em que você se encontra. Apenas creia, apenas creia em Deus e acredite. A palavra de Deus também diz no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meu querido irmão, existe algo difícil para o Senhor? Creia que Deus pode mudar qualquer situação. Posso, talvez, né, não ver em minha geração essa mudança. Talvez, eu posso não ver uma grande mudança neste planeta... A segunda vinda de Cristo, na minha geração, em vida. Somos limitados por um curto período de vida nessa terra, mas temos a promessa de uma vida eterna. Você consegue imaginar isso? Você já parou para pensar viver eternamente? A nossa vida é muito limitada. A maioria das pessoas mal consegue chegar a 70, 80 anos e alguns com muito sacrifício e com muita limitação, chegam aos 90, 100 anos de idade. O sofrimento nessa terra é muito grande. As pessoas passam por dificuldades constantes e nós nascemos com um prazo de validade. Você sabia disso? Nascemos com um prazo de validade. É como um produto que tem data de fabricação e data de validade. Eu fui fabricado em 77. Ainda bem que eu não sei o dia da minha validade mas eu fui fabricado em 77. E você? Então, não pense que toda a sua esperança se concentra nessa vida que você tem. Porque essa vida é muito curta, ela passa muito rápido e com certeza, se você começar a focar somente, a, aliás, as suas esperanças, somente nessa vida, como diz a própria palavra de Deus, somos os mais infelizes. Não pense que, a, o que Deus tem para nós é somente essa vida, porque ela é passageira, é muito rápida. E Deus, o Deus do impossível, Ele te promete uma vida eterna. Ele te promete viver sem se preocupar mais com essas coisas ruins. Esse tempo de prova que nós estamos vivendo aqui neste mundo vai passar. Tenha certeza disso, vai passar. E se você permanecer fiel ao lado de Cristo... Se você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, você entender que você precisa fazer uma reforma na sua vida, se você entender que é necessário aceitar a Cristo como seu Salvador, se você está percebendo que o Espírito Santo continua tocando no seu coração, pedindo que você realmente abandone os defeitos que têm te prejudicado por tanto tempo, se você está sentindo isso, é porque o Espírito Santo está tocando na sua vida e você precisa aceitá-lo. Você precisa realmente agora se transformar em uma nova criatura, mudar os seus hábitos. E isso só é possível com o poder do Espírito Santo. E aí, viva na esperança de uma vida eterna. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Não tem coisa melhor do que viver na esperança de passar por tudo isso, que é rápido, é passageiro e viver uma vida sempre ao lado de ao lado de Jesus. Então, o nosso grande Deus, ele nos promete coisas maravilhosas. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versos 12 a 14 diz, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se,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 por muita dificuldade, passou por muita prova, essa deve ser a sua esperança. E se por algum motivo, esta vida que você está vivendo, está cheia de provas, cheio de dificuldades, cheio de problema, creia que Deus tem algo muito melhor para você. Que você tome a decisão de estar sempre, sempre ao lado de Deus, pois Ele está te esperando Permita a entrada do Espírito Santo em seu coração. Permita ser transformado pelo poder de Deus. Seja uma nova criatura em nome de Jesus. Amém? Nós agradecemos a Deus por haver usado o seu instrumento e nos trazer tão importante mensagem. E fica a grande pergunta que foi o tema da nossa mensagem. Há algo difícil ao Senhor? Neste momento, nós vamos ter uma participação especial. Vamos ouvir o Grupo Redenção cantando o hino Fui Redimido. Força para obedecer, mas nele sou um vencedor. Seu sacrifício. desfruto a paz eterna seu sacrifício Linda interpretação pelo grupo Redenção, fui redimido. Queridos, chegaram até nós, através do chat, muitos pedidos de oração. Pedidos de oração pela família, pedido de oração por pessoas que estão enfermas, temos irmãos, temos pessoas que fazem parte da família de Deus também, que estão afetadas por algumas enfermidades. Temos aqueles pródigos, aqueles que já fizeram parte desta família, hoje estão extraviados do redil Também precisamos orar pela Igreja do Senhor ao redor do mundo. A Igreja do Senhor, ela tem sofrido com essa pandemia, mas ao mesmo tempo temos recebido refrigério espiritual através das ferramentas que Deus tem proporcionado, como a TV Conectados, para levar uma mensagem de fé e de esperança, e nós precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos clamar ao Senhor, vamos orar pelos lares, vamos orar pelos casais, vamos orar por as famílias que estão desestruturadas e aquelas pessoas que precisam de um milagre em suas vidas, neste momento nós iremos nos ajoelhar, se você puder se ajoelhar, você fique à vontade, e o irmão Edson Barbosa, neste momento, irá entregar todos esses pedidos nas mãos de Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus, obrigado Senhor pela oportunidade de podermos estar aqui, ainda Senhor Jesus com vida e também Senhor na certeza da Tua presença em nosso meio. Senhor, nós queremos te agradecer, te agradecer porque temos a certeza de que não existe nada impossível para ti. Ó oh, Pai, sabemos das nossas dificuldades e eu sei, Senhor, que tem pessoas nos assistindo nesta noite que estão passando por dificuldades familiares, que estão passando por enfermidades, problemas muitas vezes que os médicos não têm mais solução. Eu sei também, Senhor, que existem pessoas que estão nos assistindo e que estão com dificuldades financeiras. E muitos outros problemas, ó oh Pai, as pessoas estão sendo acometidas principalmente neste período tão sensível da história do planeta Terra. Mas, Senhor, nós também aprendemos aqui nesta noite que o Deus que opera milagres, o Deus que deu um filho a Sara já com 90 anos de idade, o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que nós servimos. E nós acreditamos em Ti, meu Pai. E todos os que estão nos assistindo, eu tenho certeza que também acreditam em Ti. E por isso, ó Pai, nós te pedimos, em primeiro lugar, que nada aconteça conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade. Senhor, nós te pedimos que... Esteja conosco em todos os momentos de nossa vida e que nós possamos sentir a necessidade de te, de te seguir, de estar sempre ao teu lado. Precisamos de ti, Senhor. E nós precisamos muito que o Senhor, através do Espírito Santo, continue tocando nos nossos corações, tocando nos corações das pessoas, para que eles possam tomar uma decisão ao teu lado antes que seja tarde demais. E tudo isso nós te pedimos confiado nos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos os nossos internautas, em nome de Jesus nós estamos concluindo o culto desta noite. Quero agradecer também ao Edson Barbosa por haver estado conosco, e nos trazer tão importante mensagem. E queremos dizer para você, que na quarta-feira, nós temos o culto de oração. Então já coloque na sua agenda, que na próxima quarta-feira, às 19h30, você tem um compromisso com o Senhor. E não se esqueça, o nosso culto acabou. Mas esse vídeo estará disponível. Então compartilhe, Coloque este vídeo na sua lista de transmissão e compartilhe com quantas pessoas você quiser. Ainda muitas pessoas podem ser abençoadas através do culto de hoje. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite e até o culto de quarta-feira, se Deus quiser.